Certo dia, existia uma empresa que criou um fantástico novo produto. O novo produto foi aprovado por todos e então decidiram que uma propaganda deveria ser feita para mostrar ao mundo seus benefícios. O time então concordou que uma propaganda animada devia ser feita, e querem que VOCÊ faça esse trabalho. Você instantaneamente faz inúmeras perguntas. Qual estilo usarei? Quem ligarei? Qual o processo? Quanto custa? E A animação não é pra criancinhas? Bem, acalme-se. Nós responderemos todas essas dúvidas na História da Animação. Animações têm sido usadas para ajudar a visualizar ideias e demonstrar novos produtos por mais de 100 anos. Através do tempo, muitas técnicas e estilos diferentes foram criados. Mas você ainda tem dúvidas, certo? Então vamos falar um pouco do processo de criar um filme animado. A primeira coisa a se fazer é procurar uma agência ou um estúdio de animação que possa ajudar com o seu projeto. No estúdio, você será introduzido ao produtor e ao diretor, onde vocês começarão a discutir as possibilidades. Eles darão ideias para diferentes estilos de animação, e o custo associado a cada uma delas. Selecionado o estilo, o produtor fará um cronograma e calculará todo o custo final da sua animação. E assim estamos prontos para começar. Agora, o escritor escreverá um roteiro. Um artista conceitual pegará o roteiro para visualizar as ideias. Atores darão suas vozes para gravar os diálogos. Ao mesmo tempo, os storyboarders terão um grande trabalho fazendo vários desenhos. Storyboards são ligadas aos diálogos para criar os animatics. Agora, onde realmente as animações começarão animadores usarão seu próprio processo dependendo do estilo escolhido por você. Aqui compositores juntam áudio e som para o final produto. Agora que você já sabe a história da animação, provavelmente se sente bem melhor. Então, pegue seu telefone, chame um estúdio de animação. Hoje, o que você está esperando?